Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de políticas educacionais. Como vocês já sabem, meu nome é Ana Carolina estou responsável por essa disciplina. Essa disciplina, no módulo 1, um, que se chama Estado da Educação, ele está dividido em quatro unidades distintas. Na primeira unidade, o papel do Estado frente ao direito da educação, na segunda unidade, Constituição Federal e LDB de 1996, a terceira unidade, Legislação Educacional, Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular, e a quarta unidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No módulo 1, o objetivo de aprendizagem, ou seja, ao final de todos os estudos que você realizar neste módulo, o objetivo de aprendizagem é que vocês compreendam a relação entre o Estado e a educação a partir da legislação brasileira. Então, o que é que você tem que ser capaz de fazer que você tenha compreendido a relação entre o Estado e a educação a partir da legislação? Na unidade 1, o papel do Estado frente ao direito da educação não é possível a gente iniciar sem primeiro discutir esse conceito de Estado, que muitas vezes nós ouvimos falar, mas nós não temos clara a sua definição. Então o Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou uma nação. Muitas vezes nós acabamos confundindo o conceito de Estado com o de governo. Então o governo é uma das instituições que compõem o Estado, ou seja, é a esfera pública responsável por administrar. Os governos eles são transitórios, geralmente elegíveis através do voto, exceto em ditaduras e governos absolutistas enquanto o estado ele é permanente então para a gente pensar um pouquinho antes de seguir quantas vezes você viu uma política pública importante ser implementada por um governo mas quando o mandato dele acabou o programa foi interrompido então como transformar uma política de governo em uma política de estado as políticas de estado elas são concebidas de forma estruturada, pensadas por diferentes setores da sociedade e principalmente com a participação daqueles que são atendidos pela política pública. O orçamento previsto para além do período de um determinado governo. Então, quando eu penso em uma política de Estado, ela é uma política que vai permanecer independente do governo que passar. Então, para... Um, um exemplo claro dessas políticas são, por exemplo, as políticas de transferência de renda, algumas políticas habitacionais que podem entrar ou sair governo, que as políticas elas permanecem, às vezes com um novo nome, uma nova nomenclatura para dar o status daquele governo. Mas quando esse novo governo ele se elege, ele... Não, é como se ele não conseguisse interromper essa política, porque há uma ampla cobrança das, de vários setores da sociedade. Então, para a gente pensar o que é uma política de Estado, nós também trazemos agora o conceito do que é uma política pública. Então, não existe uma única é, nem melhor definição do que seja política pública, mas aqui... É, Nesta, nesta videoaula nós vamos adotar o conceito de Araújo 2011 que trata que a política pública é o Estado em ação. Então, se eu trouxe um exemplo aqui para vocês é, do significado de igualdade e equidade. Aqui, esse Estado em ação, nós conseguimos é, verificar através dos desenhos, porque, por exemplo, igualdade é o tratamento igual para todos aqueles que têm necessidades diferentes. Então, aqui no desenho, por exemplo, as três crianças necessitam assistir o jogo. Elas têm alturas diferentes, só que está sendo dada a elas a mesma oportunidade através de uma caixa com o mesmo tamanho. Já na segunda é, figura, as crianças possuem estaturas diferentes, só que para que todas consigam assistir o jogo com qualidade, está sendo fornecida a elas, pra, para o primeiro, nenhuma caixa. Para o segundo, que tem uma estatura intermediária, uma caixa. E para o terceiro, que tem uma estatura menor, duas caixas. Então, se nós pensarmos, esse estado em ação seria aquele que deveria organizar as caixas para que todos tivessem acesso ao mesmo serviço de qualidade, como, por exemplo, a educação, a saúde, o transporte e a habitação, dentre outras. Então, quando nós falamos em Estado e educação, o direito à educação propõe um papel ativo do Estado e responsável, tanto como aquele que formula a política, para sua efetivação, quanto na obrigatoriedade de oferecer um ensino e com iguais possibilidades para todos. Então, não é só oferecer a vaga, é oferecer uma vaga na escola com qualidade. Então, o direito à educação, ele pode ser traduzido basicamente por dois aspectos, a oportunidade de acesso e a possibilidade de permanência. Então, como eu disse anteriormente, não é simplesmente você dar a vaga na escola é você permitir que essa criança permaneça então as políticas que permitem isso são políticas de transporte escolar por exemplo que garante que a criança o adolescente o jovem o adulto chegue até a instituição escolar uma política de alimentação escolar, em que o aluno, por exemplo, permaneça na escola alimentado, saciado, e que ele tenha plenas condições de desenvolver a sua aprendizagem. Então, a vaga ela é um início. Ela, é, ela precisa acontecer, mas outras políticas públicas que garantam a permanência desse aluno, desse estudante na escola, também é necessário. E quando a gente fala dessa relação é, em Estado e educação, é preciso refletir sobre a importância de nós termos alguns direitos garantidos na legislação. Principalmente, é, para nós conseguirmos é, garantir que essas políticas públicas elas não sejam transitórias ou que sejam apenas ofertadas a título eleitoral. Então, se um governo, se eu tenho, por exemplo, direito ao transporte escolar para quem está matriculado na educação básica ou no ensino superior, ele precisa estar garantido em lei para que o próximo governante não simplesmente se exima dessa responsabilidade então a garantia em lei garante a sua oferta e garante também que possa ser cobrado então quando eu tenho um, um direito que ele não está com a sua garantia fixa na lei esse direito ele acaba sendo transitório e ele não pode ser cobrado é, de uma forma mais efetiva tá então Apenas a partir de 1988, uma concepção universalista, ou seja, todos os seres humanos são iguais e possuem os mesmos direitos e deveres. Dos direitos sociais, foi incorporada ao sistema legal brasileiro. Então, até então, nós tínhamos uma legislação que não garantia o tratamento igual no sentido de que todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, todos têm direito a uma moradia. Então, a garantia na lei, e esse é o avanço da Constituição Federal, ele trata de forma é, universalista a todos e todas os brasileiras então aqui na unidade 2 que trata da Constituição Federal e da LDB de 96 primeiro falando com vocês sobre a Constituição Federal foi uma intensa participação popular na sua elaboração então se nós pensarmos nós tínhamos acabado de sair de um período da ditadura militar e nós precisávamos de uma Constituição que revelasse todos esses anseios é, da população, que trouxesse a garantia dos direitos é, democráticos. Então, essa legislação ela é conhecida como a, legisla... a Constituição Cidadã, porque ela traz uma série de direitos, de liberdades, até então é, furtadas pelo período da ditadura militar. Então, o principal... É o direito à educação é tomado como um direito de todos, então não era só se você era trabalhador ou só se sua mãe tinha um emprego de carteira assinada, não, a educação passa a ser tratada como um direito de todos e todas as brasileiras. O principal conceito, o de que era dever do Estado oferecer o direito à educação, então esse é o grande avanço da Constituição, então, o Estado ele é responsável por ofertar a educação. Se você vai utilizar o sistema público para isso, isso depende é, da sua opção. Agora, se você, por exemplo, não quer utilizar o sistema público, também é um direito, mas nós temos a garantia que se amanhã ou depois você não puder utilizar esse serviço privado, o Estado tem a responsabilidade de ofertar para você, para sua família, para os seus filhos. A educação infantil deixa de oscilar entre a assistência social e a educação. O ensino médio se torna progressivamente obrigatório para jovens de 15 a 17 anos. A LDB de 96 ela amplia os direitos educacionais ela define o que era educação básica isso a gente vai ver na segunda na segunda videoaula do módulo 2 ela aumentou o mínimo de dias letivos de 180 para 200 dias letivos e ela distribui de forma clara quais são as competências educacionais entre a União os estados o Distrito Federal e os municípios. Na unidade 3, você vai ver todo o seu material, os vídeos disponibilizados, eles foram pensados para que você compreenda a legislação educacional do Plano Nacional de Educação e da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O Plano Nacional de Educação, ele determina as diretrizes, as metas, as estratégias para a política educacional brasileira, ou seja, nós estamos em um ponto de partida onde nós queremos chegar o que nós queremos da educação durante um período de 10 anos então vincula os entes federativos às suas medidas e os obriga a tomar medidas próprias para alcançar metas previstas então o plano de educação ele tem metas o Brasil quer atingir quais metas ao longo de 10 anos então, não é só esperar chegar o décimo ano do plano. O Brasil tem é, e os entes federativos 10 anos para atender determinadas metas que são calculadas, né, que foram pensadas a curto, médio e longo prazo. E a Constituição de 88, ela previu o Plano Nacional de Educação no seu artigo 214, que nós vamos ver agora. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, ou seja, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime colaborativo e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas entre os poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, ou seja, qual, qual deveria ser o grande, quais são as ações que deveriam ser o, o grande centro desse plano nacional de educação, seria a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, ou seja, quem precisa estar na escola, ter a garantia de estar matriculado, de estar frequentando a escola, melhoria da qualidade de ensino. Então, nós não temos com muita clareza nos documentos oficiais, na legislação, o que seria essa qualidade da educação, é, formação para o trabalho, é, promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, essa questão de vincular o PIB ainda é, à educação, aos recursos públicos em educação, é, um, é uma grande discussão, é, mas que já estava prevista lá na Constituição de 1988. A Base Nacional Comum Curricular ela também já estava prevista na Constituição de 88. Em 1996, na LDB, ela reforçou a sua necessidade, mas somente em 2014, a criação da Base Nacional Comum Curricular foi definida como meta pelo Plano Nacional de Educação. Então, veja só, como vocês puderam perceber, muito daquilo que foi conquistado pela Constituição Federal, ela demorou alguns anos para se efetivar como uma política pública, como uma política educacional. Então, é preciso reforçar que não é só a garantia na legislação que garante mesmo o direito é, da população. Então, é, é preciso, muitas vezes, que o legislativo aprove as leis pensem as políticas públicas e que ela se torne efetiva lá na escola, nas universidades, e que essa política educacional garanta ampliação é, do acesso à escola e que garanta também a sua qualidade. Então, a BNCC ela é um documento que é, traz uma necessidade de firmar um documento que estabelece diretrizes de ensino para a rede educacional brasileira, ou seja, são aprendizagens essenciais. Nós temos um país continental, com diferenças regionais, mas quais são aqueles conteúdos ou essas aprendizagens que são essenciais seja para o aluno que está no Rio Grande do Sul, seja para o que está no Amapá, quais são esses conteúdos historicamente produzidos pelo homem que, independente de onde esse aluno está, ele precisa e ele merece saber. Tá? Então, determina as competências gerais específicas e as, as habilidades e aprendizagens essenciais, ou seja, o que meu aluno precisa ser capaz de fazer ao final da disciplina de matemática, qual habilidade ele precisa ter é, ao final de uma disciplina de língua portuguesa ou de algum conteúdo específico, tá? Então, o que, que a base traz na sua é, essência, na sua composição, né, na sua luta, é que se reduzam as desigualdades é, educacionais no país. Então, quando você é, exige que determinados... É, conteúdos determinadas habilidades sejam trabalhadas isso vai dar condição de qualquer estudante por exemplo é, prestar um vestibular chegar ao final da sua escolarização atingindo aqueles objetivos que estão previstos que é da educação básica de formar cidadãos de formar para o trabalho é, que eles sejam realmente capazes de utilizar aquilo que eles aprendam na escola durante, ao longo da sua vida. E, como última unidade, é, eu trago para vocês um pouquinho da discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então, nós viemos da Constituição de 88, da LDB, e aí, nesse meio do caminho, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vem traduzir os anseios dessa nova ordem democrática brasileira e que precisava de um documento que também teve uma, gran, um, uma grande participação do movimento social, da, da, da sociedade civil organizada a partir da Constituição de 88 e que traz também a defesa de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E não somente a legislação ser utilizada como era no Código de Menores para aqueles que estavam em situação de risco é, para violências, vulnerabilidades sociais, ou quando provocavam delitos, recebendo medidas de punição e correção. Então, nós temos públicos é, específicos é, das crianças e adolescentes, então, todos passam a ser consider considerados é, sujeitos de direitos e que lá constam deveres e obrigações, sanções. Então, é um documento bastante completo que ele precisa ser lido, ele precisa ser estudado, até para que vocês desmistifiquem que ele somente é uma legislação que, sa que é, traz é, os direitos. Lá também tem os deveres é, dos pais, tem os deveres dos adolescentes, então é um documento bastante rico e que muitas vezes é criticado por não ser conhecido. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. É, espero que vocês aproveitem todos os materiais que estão disponíveis no cronograma de atividades e bons estudos! Até mais!